Olá! Nos meus dias de infância, adolescência e início da fase adulta, na companhia de minha matriarca, Dona Nenê, aprendi inúmeras lições que levo para toda a minha vida. Minha mãe, em diversas situações, ao nos advertir e até mesmo ao nos disciplinar, sempre recitava expressões e frases que tinham verdades profundas, sabedoria popular, que se bem observadas, podem nos auxiliar em nossos movimentos pela vida. Algumas dessas frases que Dona Nenê frequentemente usava eram Tudo demais sobra, água não é veneno, mas é em excesso mata, o que muito se lambe Fed, Vovó também dizia, muito riso, pouco ciso. O que todas essas frases têm em comum? Uma verdade universal. Toda ausência e todo excesso são prejudiciais. Logo, o caminho do meio, o equilíbrio é essencial para nosso bem-estar e mais que isso para o nosso crescimento como ser humano. Tudo demais sobra. Água não é veneno, mas em excesso mata. E o que muito se lambe, fede, nos alerta que todo excesso na vida pode ser prejudicial, pois desequilibra o ritmo dos nossos movimentos na vida. Muito riso, pouco ciso, quer dizer que onde há muito riso, há pouco bom senso ausência de um lado, excesso do outro. Será mesmo que uma virtude vivida em excesso pode ser prejudicial? E a ausência dela? Eu sou o professor, pesquisador, linguista e filósofo Cláudio, um buscador da verdade. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha, dê o seu like e siga esse perfil para mais. Tchauzinho!